Olá! Bem-vindo a mais um vídeo! Hoje vou fazer uma compra na PC Componentes, que é uma das melhores lojas da Espanha, e vou-te ensinar como criar um cartão MBNET através do MBWay para fazeres o pagamento online. Como vês, já tenho no meu carrinho de compras uma série de artigos e para proceder ao pagamento de uma forma rápida e segura, vou gerar um cartão MBNET através do MBWay. Estes artigos custam 65.55€ e já com portos de envio vindos de Espanha o custo total vai ficar nos 70.27€ Para pagar, vou escolher o método de pagamento com cartão de crédito e vou entrar no MBWay para gerar um cartão de valor fixo, limitado e temporário. Escolho a opção cartões MBNET depois faço inserir um cartão MBNET Compra Única e vou colocar o valor de 80 euros convém colocar acima um bocadinho, atribuo um nome ao cartão, valido com o Fingerprint e está criado o um novo cartão. Voltando ao site da PC Componentes, basta introduzir os dados do cartão criado previamente. Este cartão de crédito pode ser usado como se de um cartão físico se tratasse. Vamos fazer agora aceitar este cartão.